Um escândalo de espionagem estoura e adivinhe, nada, nem um pio da rede Goebbels de desinformação, nem parece vida real, parece coisa de filme isso daqui, mas é um escândalo que todos nós ficaremos sabendo. E Alexandre de Moraes, mais uma vez, demonstra que pode absolutamente tudo. Espionar um presidente que não cometeu nenhum crime... Isso daqui é fora de qualquer patamar. Qual missão é essa que Alexandre de Moraes recebeu e de quem? Todos nós queremos saber e vamos analisar essa matéria da Folha de São Paulo que simplesmente começa a mostrar a realidade. A gente precisa entender o porquê, tá bom? Mas antes, se você deseja receber mil reais no Pix, participe da nossa décima primeira rifa. Compre quatro rifas, leves cinco. E a cada rifa comprada, Alexandre de Moraes perde mais um fio de cabelo, tá bom? A décima rifa, o sorteio, vai ser talvez nesse final de semana. Se eu puder, eu faço antes. Então, ative as notificações e se mantenha atualizado. Agora, vamos lá. Na folha de São Paulo, aqui para todos nós. Decisões de Moraes devassaram dia a dia do gabinete de Bolsonaro com quebras de sigilo. Trocas de mensagens tratam desde dados corriqueiros até suposta demissão de Paulo Guedes. Documentos da investigação que mira Jair Bolsonaro, familiares e seus ex-assessores mostram que uma série de quebras de sigilo determinadas por Alexandre de Moraes do STF expôs rotina e detalhes do gabinete presidencial. Quem aqui nós somos para questionar o grandioso Alexandre de Moraes, certo? O cara que nunca censurou ninguém, nunca cometeu nenhum crime, nunca fez nada de errado. Isso aqui é tudo perante a lei, tá tudo certinho. Não, não, não. por quê? Por que não investigar o Bolsonaro, tá? Qual é o motivo? Uma quebra ordenada ainda em 2021 permitiu à Polícia Federal acessar a nuvem em que eram armazenadas todas as conversas do Tenente-Coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente. Aqui, nós sabemos, quando essa, essas prisões vieram em busca e apreensão, ainda é sabia que tinha algo muito errado acontecendo ali, não é mesmo? As mensagens, às quais a Folha teve acesso em parte, mostram detalhes da rotina da presidência e diálogos entre assessores abordando desde assuntos corriqueiros, como escalas de horário de servidores e desavenças entre colegas de trabalho, até temas como considerações sobre a possível demissão de Paulo Guedes pela escalada do preço do dízimo em 2021. A partir de acesso às conversas de Mauro Cid, a Polícia Federal ao menos teve outras cinco autorizações de Moraes para quebra de sigilo bancário, telemático e fiscal de pelo menos 13. Ah, que coincidência esse número, não? Pessoas de uma empresa, incluindo três assessores de Bolsonaro e duas assessoras da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro. Então aqui a gente vê o seguinte, não pode investigar o Bolsonaro porque ele é presidente, mas Ninguém diz isso sobre investigar absolutamente todo mundo ao redor do Bolsonaro, não é mesmo? Que surreal! E até agora não apresentaram um motivo, né? No período, a corporação apontou indícios de crimes, mas disse haver dúvida e até o momento não chegou a nenhuma conclusão. Mesmo com conversas e contas abertas. Então é o seguinte, a gente, a, a gente acha que tem algum crime ali. Então a gente vai, antes de ver se houve ou mesmo algum crime, a gente vai investigar por dois anos aqui, quase três anos, se há algum crime. E não, não teve nenhum, mas a gente vai continuar investigando. What? What? Isso aqui é surreal, cara. É simplesmente surreal. É por isso que a Globo não pode falar sobre. A Globo está proibida de falar sobre, não é mesmo? que surreal cara tá na parte dos dados bancários Moraes chegou a autorizar em alguns casos o acesso a informações de 2018 período anterior ao governo bolsonaro encerrando em dezembro de 2022 ou seja só depois que ele já tinha saído da presidência ele encerrou quebras em série a série de quebras ao longo de 2022 alimentou a polícia federal em ao menos três linhas de investigação que miram Bolsonaro e seus principais apoiadores. Ou seja, não foi só o Bolsonaro, né? foram seus apoiadores também. A primeira é sobre um suposto esquema de desvio de dinheiro da presidência por meio de Mauro Cid e outros funcionários do Planalto a pedido de Michele Bolsonaro. Ai, pelo amor de Deus, isso é ridículo. Já a segunda mira a participação do ex-ajudante de ordens da presidência e outros aliados nas investigas golpistas de Bolsonaro do 7 de setembro de 2021 a 8 de janeiro de 2023. Ou seja, né? Ele é golpista, então a gente vai investigar porque ele é golpista. Que golpe que ele deu? Nenhum, mas ele é golpista. Mano do céu, vocês estão lendo o que eu tô lendo. Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Não é possível, cara. Não é possível isso aqui. Por fim, o conteúdo das mensagens serviu como indício para embasar a busca e a apreensão contra o ex-mandatário além de várias prisões, pela suspeita de fraude ao sistema de vacinação do Ministério da Saúde. Nessa investigação, foram presos Mauro Cid e Luiz Marcos dos Reis, ex-ajudante de ordens e ex-assessor, respectivamente, Max Guilherme de Moura e Sérgio Cordeiro, segurança de Bolsonaro, além de Ailton Moraes Barros, militar amigo do ex-presidente. As quebras de sigilo também mostram como se davam decisões montagem de discursos e até reuniões concedidas de Bolsonaro com outras autoridades. Isso aqui é a mais pura espionagem, mais pura espionagem. Em plena campanha isso estava acontecendo, ou seja, Moraes, tanto quanto a esquerda, tinham total consciência do que estava fazendo Bolsonaro o tempo todo. Em 16 de outubro de 2021, por exemplo... Mauro Cid informou ao chefe de gabinete de Bolsonaro, Célio Faria, sobre um novo aumento no preço do diesel e comentou em seguida Paulo Guedes não dura muito, em alusão ao então ministro Paulo Guedes. A mensagem foi enviada por volta das 13 horas. No final da tarde, às 16 horas e 17 minutos, Cid voltou a falar com Célio para avisá-lo sobre a ida do então presidente à Granja do Torto, residência oficial de Guedes, durante parte do governo. Cerca de duas horas depois, Cid mandou uma nova mensagem e disse ao chefe de gabinete, não cai. Célio Faria respondeu que já imaginava essa decisão. Ele vai abrir as pernas. Cinco dias após o encontro com Guedes, Bolsonaro anunciou que o governo criaria um auxílio para caminhoneiros em razão da alta do diesel. Ele disse que a medida beneficiaria cerca de 750 mil trabalhadores no setor. As quebras de sigilo telemático. Mauro Cid foi alvo de ao menos três e cerca de dois anos. Também mostram a equipe do gabinete presidencial em conversas cotidianas, na organização da agenda do presidente, discutida entre si por erros de comunicação e também ironizando integrantes do governo. Em 24 de julho de 2021, Célio Faria reclama de problemas na agenda de Bolsonaro devido a pedidos que chegavam diretamente ao chefe do executivo. Após ressaltar sua função na organização da agenda, Célio se queixa-se de do presidente aceitar os pedidos. Cid, então, responde em tom de deboche, hahaha, ha, ha, ha, ha. não tem jeito, pelo menos Gilson e Safe sumiram essa semana. Jorge Safe era secretário da pesca à época, Gilson Machado, o chefe da Embratur, os dois participaram de vários compromissos com Bolsonaro. A debaça feita pela PF nas conversas com autorização de Moraes foi alvo de críticas do próprio Bolsonaro. Após a Folha revelar a quebra de sigilo bancário e as transações suspeitas entre funcionários da presidência, Bolsonaro afirmou em setembro de 2022 que Mauro Cid era uma pessoa de sua confiança e que tinha acesso à sua vida particular e às decisões de governo, igualmente a presidentes de outros países. Em resposta ao magistrado, o então presidente afirmou que sua agenda tem um grau de sigilo ultra secreto e que a medida foi tomada para ter acesso às informações nacionais. Alexandre, você mexer comigo é uma coisa Você mexer com minha esposa Você ultrapassou todos os limites, morais Todos os limites Está pensando o que da vida? Que pode tudo e tudo bem? Você um dia vai dar uma canetada e me prender? Isso que passa na tua cabeça? É uma covardia, disse na ocasião E aqui a gente cria uma ressalva Se isso é o que a gente está sabendo se Eles quebraram conversas e o que? Isso daqui é de WhatsApp, gente Bom, não foi de nada mais, nada menos. Por um acaso, estão derrubando o Telegram e o WhatsApp está aí firme e forte do Mark Zuckerberg, não é mesmo? O próprio Elon Musk veio recentemente e disse que o WhatsApp não era confiável. Então, o que nós estamos sabendo é o seguinte. Nenhum de nós está seguro. Todos nós temos o olhinho do Alexandre de Moraes para saber o que todos nós estamos fazendo. E o que isso demonstra que não teve nenhum motivo para nos prender até hoje. Nada de gabinete do ódio. Absolutamente nada. Mas... Aparentemente, como disse o próprio Bolsonaro, esse maravilhoso, lindo, o homem mais honesto do universo, o cara que é mais fofo do mundo, pode absolutamente tudo, não é mesmo? E ai de nós se questionarmos essa, esse magistrado, essa, maravilhoso, essa maravilhosa presença no nosso mundo, não é quem sou eu para questionar, não. Ele pode tudo, pode prender todos nós com uma simples canetada e pode investigar e fazer o que quiser, mesmo não tendo crime nenhum. Então, quem sou eu aqui para questionar essa grandiosa presença nesse mundo, não é mesmo? Por último, além da nossa 11 primeira rifa, por favor, se inscrevam no nosso uh, Costa tv faltam ali seis inscritos para trezentos. Conto com sua ajuda lá, lá você pode, seus likes valem um dinheirinho, tá bom? Cada vez que você assiste vídeos, você também ganha um dinheirinho. Então, vale a pena vocês conhecerem a plataforma. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.